Oi, ainda lembra de mim? Já se passaram tanto tempo, não é mesmo? Mas mesmo com todo esse tempo, eu ainda não te esqueci. Hoje já não dói mais como antes doía, mas eu ainda me lembro da gente. A nossa história foi tão linda, só que acabou de uma maneira tão brusca. Eu quando paro para lembrar ainda consigo sentir a dor que senti aquele dia. Ah, meu mundo desabou. E a cada dia que se passava, eu me sentia mais no fundo do poço. Eu até tentava me distrair, mas nunca funcionava. Tudo me lembrava você. Eu passei um bom tempo te stalkeando, fuçando suas redes sociais. E tudo que eu via me machucava muito. Estive flertando com outras garotas. Publicando coisas como se não estivesse nem um pouco mal com tudo isso. Eu até tentava não me importar, eu juro. Mas... Era mais forte do que eu. Eu chorava. Minhas crises de ansiedade atacavam. E eu me culpava muito por tudo que aconteceu. Me senti insuficiente. Substituível. Descartável. Eu me senti uma qualquer. Um lixo. Se fosse pra falar tudo o que sentir, não caberia nesse texto. Mas enfim... Hoje eu posso dizer que estou conseguindo suportar. Não estou 100% ainda, mas eu vou conseguir. Espero que você esteja bem, que você esteja feliz. Eu quis fazer parte da sua felicidade, mas acho que ela não incluía a mim. Eu quis realizar todos aqueles sonhos que sonhávamos juntos. Aqueles planos de uma família, uma casa, uma moto, um carro, nosso trabalho. Uma conversa no sofá um lanche no tapete da sala, lembrando de todas as dificuldades que passávamos juntos, de todas as pedras do caminho e de como você nunca soltou a minha mão. Mas não foi bem assim. E mesmo eu dizendo que não dói, agora eu escrevendo esse texto, eu chorei. Chorei muito. E espero chegar o dia em que eu não sinta mais essa dor. E quando alguém falar de você... Eu não senti esse nó na garganta, essa vontade de chorar. Não sei se deveria falar isso, mas eu não posso deixar de dizer que eu ainda te amo. Não queria. Mas a gente não manda no que sente. Mesmo se passando tanto tempo, mesmo não nos falando, eu não deixei de te amar. Talvez porque eu nunca tinha me entregado tanto pra alguém como me entreguei pra você nunca tinha ido tão fundo é uma pena que não tenha dado certo eu quis muito eu sonhei muito planejei muito quem sabe um dia a gente se encontra e essa história tome outro rumo nunca descartei essa possibilidade e agora é um adeus ou um até breve